Hey Estas São as coisas que me acontecem quando eu não estou contigo Chuta Canções de amor uh, Cartas de amor uh, Amor Hoje é um daqueles dias em que eu não me conheço Todos temos aqueles dias em que ignoramos o senso Cabeça noutro sítio e sinto o corpo tenso Dias em que iluminados mostram o pensamento denso Estou a pagar o preço porque esse que eu critico risco por eu estar teso e o incenso finito Esta vela acabou de queimar o último rastilho Sou só eu e a caneta parece que estou de castigo Tenho uma voz que me diz Fala comigo Só que eu tenho este feito de querer ficar sozinho Nunca tive esse direito de ficar no meu cantinho e eu, para falar direito nunca fui um coitadinho Que eu quando me martirizo chamo me um aperitivo As sombras tomam conta no sentido figurativo Filho, de nada vale todo este meu brilho Se eu já não tenho voz pedir ajuda é só instinto Ou então tudo isto são efeitos secundários de não poder estar contigo São atos voluntários ver o mundo em que me abrigo Para ver só que estou sujeito no sujeito passivo quer saudades do amigo, saudades da mulher É ter vontade de morrer ou dizer o que não se quer Esquece o mundo, é amar estar a sofrer e viver a lamentar o nem o próprio me entender ah, ah, ah, ah, ah. Alguém me salva deste mundo ah, ah, ah, ah. Só tu me salvas deste mundo ah, ah no nada andava eu na jornada e em cima da jangada uma mulher com uma espada para que toda a gente saiba eu já tive uma espetada e a traição foi lidada de forma pouco delicada brada eu perguntei será ela que me salva enquanto os meus sentidos ainda estão à carga no teu vulto eu vi o oh, cabelo que esvoaçava e o olhar determinado que nunca se esfumaçava <risos> Sinto muito a tua falta Não chegam estas fotos que eu guardo numa pasta Distância é essa puta que mata Porque se tivesses comigo não escrevia metade desta carta Ela é a criadora da darkness na minha alma É a razão duradoura das falhas da minha calma Um risco obrigatório nas linhas da minha palma Um risco que eu corro porque te amo e me salva Só tu me salvas deste mundo eu faço de ti o meu mundo Estava capaz de dar um beijo right now E abraçar-te right now cantar artista ao ouvido right now E abafar o Drake right now Amor, o mercado está sempre a pedir-nos sons de amor Mas eles não estão cientes da sua profundidade O que eles fazem é generalizar amor E o meu amor não é geral porque eu amo de verdade Uma canção de amor não desperta a vaidade Ela desperta o amor, distingue a sinceridade amor é algo que estás a pôr numa frase para que quando seja lida mostre a tua identidade eu acreditar nele é só a tua bala mais ninguém consegue bloquear a minha fala Tua a rasgar como se fosse uma bala apontada para as paredes no escuro da minha sala é porque o bom soldado não é aquele que está atirando o tempo todo, é desperdiçando a sua munição o bom soldado é aquele que guarda a munição para os momentos exatos, para os momentos necessários, onde é realmente preciso atacar para vencer, para ganhar as batalhas e, por fim, a guerra.